Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas Nós estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum no mês vocacional Durante o mês de agosto a igreja vai nos lembrar que Deus não deixa ninguém sem vocação Todos nós somos chamados a existir, a nascer, a sermos filhos e filhas de Deus e Santa Clara de Assis disse que entre os benefícios que nós recebemos de Deus O maior deles é a nossa vocação Então ela reconhece que de fato a vocação é um tesouro que nós recebemos de Deus E São Francisco, ele relata a sua vocação Como ele foi chamado por Deus e diz assim Foi assim que o Senhor me concedeu a mim, Frei Francisco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 que Deus o chamou para fazer penitência, isto é, para viver o Evangelho. São Francisco reconhece que não foi ele que inventou esta vocação, mas essa vocação é iniciativa do Senhor na sua vida. E o leproso foi o um instrumento que Deus usou para provocar na vida de São Francisco esta grande mudança, este chamado extraordinário. E ele revela a todos nós que a vocação ela não faz a gente olhar, em primeiro lugar, para o céu, não, mas profundamente para a terra, para o rosto dos irmãos e irmãs necessitados. Então, Deus, através dos leprosos, ele chamou São Francisco à vida evangélica, uma vida de seguimento das pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado.